olá e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com esse mesmo início que toda vez você vai lá e entra no vídeo e vai ter esse início e, e tipo, mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo já falou né isso mesmo o coronavírus coronavírus covid-19 como você quiser falar né a primeira coisa que eu estou fazendo também é jogar jogar sério sério sério todos os jogos que eu tenho na Steam eu não tô jogando tudo tudo, tudo, tudo, tudo Jogos que eu já joguei tudo Tem jogos que eu tenho 17 horas, 11 horas Que é, uma coisa, é a coisa que eu tô mais fazendo Quando eu não tô jogando Eu tô fazendo roteiro Ou tô editando um vídeo Ou fazendo alguma co outra coisa Ou dormindo, sei lá Mas tem umas certas pessoinhas Não vou falar ninguém, sabe É pessoinhas, essas é pessoas Que ficam saindo de casa Não estão nem ligando Falando que isso não existe, que não precisa tomar cuidado Que pode ficar saindo, que isso não existe no mundo Mesmo que já tenha quase 200 milhões de pessoas no Brasil com corona Tem tipo 1 mil, um milhão e 900, sabe? É muita coisa, 1 um milhão e 900 é, é muita, muita coisa e, e, e, e por mais que tenha 200 milhões de brasileiros 2 milhões ainda, ainda ainda é bastante coisa, 2 milhões de pessoas. Imagina 2 milhões de pessoas em um lugar. É, é muita coisa. E agora imagina se um se se um outro, não, todos esses 2 milhões saíssem na rua. Se todos esses 2 milhões saíssem na rua e contaminasse uma pessoa, vamos fazer um exemplo. Se todo mundo fizesse isso, ia ficar com o dobro de casa, 4 milhões. E se fizesse de novo, ia ficar com 8, 16. E assim, e aí depois não tá mais pra parar de tanto caso. E, e, e, e aí vai, vai, vai morrer muita gente, muita gente vai, vai, vai ficar doente. Ninguém quer, quer isso. Aí, mas. Você aí que está é na frente da tela do celular, ou do computador, ou notebook. Eu vou mostrar agora como se prevenir, por mais que todo mundo. Já saiba, a primeira coisa, lave as mãos com álcool gel, o sabão, o álcool normal não vai proteger muito, ele vai proteger pouco, e sair de casa só, em grande importância, quando for sair, tem que usar máscara, uma ou duas máscaras, porque se espirrar, se molhar, se acontecer qualquer coisa, a máscara vai ficar abafada e não vai mais proteger, por isso que precisa levar duas ou três, e também, incentiva os seus amigos e outras pessoas também, a não sair de casa E que fiquem em casa Só sair nos momentos importantes Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E tchau